Como que chama essa rua aqui? José Fernando Peixe. E o bairro? Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Essa árvore, que, que, quali, que raça que ela é? Ela é um cedro brasileiro. Cedro brasileiro. É. Já tem quantos anos será? 25 anos. 25 anos, um baita de uma árvore aqui no bairro Alvorada. Isso. E você mora aqui do lado dela? na frente dela na Ela frente da minha garagem a garagem e a sua garagem aqui é, o, é o, o seu serviço meu serviço e minha casa você trabalha como lava jato lava jato você acha que esse lava jato vai vai vai limpar o brasil mesmo ou não pretendo mas <risos> aqui lá Tem de brasil sujeira, né? é muita sujeira Tem né? muita sujeira é, é. é isso. produzido muita madeira boa né, é, é, mas aí ó, eu prefiro deixar ela assim do que tirar a madeira dela, certo. inclusive eu tenho até umas mudinhas dela ali que eu sempre planto em algum lugar. É meu É. E, mas você, você distribui, semeia, você vende ou não essas mudas? Só que na pracinha aqui em frente a casa do amigo meu eu plantei uma, agora certo. a gente vai plantar umas no rancho, mas é. que coisa boa, rapaz! Uma... É Além da sombra, ela agasalha os pássaros e, Isso. e dá uma, um visual bonito Direto e não é tocando. perigosa. Aquela, aquele cimento ali no pé dela não, não atrapalha, não? Não, não, não. É não. um pouquinho, não? Não, não, nada. Ela é bem raizada. Bem raizada? É, ela tem muita raiz. Aqui em Franca, nós estamos aqui registrando essa, esse pé de cedro dentro da cidade. Ali da frente é o Hotel Comfort, isso. Olha lá, bonito. Que... Parabéns, viu? Parabéns. O cara. seu nome mesmo é? Márcio. Márcio, parabéns pelo seu trabalho, certo? Lava Jato. Que limpo. Que limpo. Isso. Que limpo. Isso. Que limpa mesmo, né? Limpa. Telefone 3701 7079. Isso. É isso aí. Parabéns para o seu, viu? Legal.